e fala mais canal com mais vídeo hoje eu vou ensinar a fazer a noite 2, a noite dois tá eu vou fazer um sistema de bem legal aí de e cadê aqui e tá aqui você mesma coisa fazer o um sistema com conce... você. você você, ó, encostar, e, encostar no prédio, tipo, clicar nele, você vai, você vai, você vai, provavelmente comprar note dois aqui, ó. Aqui. Ok. Vai ser após o anterior. Após o anterior, ótimo. Que coisa após anterior e após anterior, tá Vamos fazer aqui um, né, gente? Eu tô esquecendo de fazer as animações. Mostrar como fazer as animações, gente. Aqui. Aqui. aqui. Pronto. Agora aqui, de novo. Aqui. Vou abrir o tube caixa de precisa. OK, tá aqui aberto. OK. Vai ser a mesma coisa. E coisa gente, Link dois. Ok, tá bom. Só que agora o game vai se ferir. Gente, desculpa, de esqueci de deixar o link na descrição do Sprite. Do Sprite, tá? Então, vamos lá. Vai ser a mesma coisa, só que diferente. E aqui, agora a gente vai ter os sprites. Minha pasta. Um pictures, Ué, cadê o sprite? Ó, ah, tá aqui. Lembrando, link do sprite na descrição. O bone já tá aqui, então não precisa pegar. Então dessa vez você vai encontrar tipo a puppet e lembrando gente que quando esse jogo estiver prontinho vou deixar na descrição pra vocês jogarem. Você não vai mudar as coisas não, hein? Se não ficar brabo, vou ficar brabo. Agora o objetivo é chegar desse lado aqui ó só que a vez de a tá aí que tá aí e dela tudo e pô. tá quase pontinho, gente. E... Ok. Fazer a mesma coisa. Ok. E pronto. Então a gente clicar aqui. Hoje, além de aprender a fazer as, as próximas noites, a gente vai aprender a fazer o dia querem. Na noite um ninguém sai, mas um aqui, aqui, esquema, né gente, esquema. Ele vai sair daqui pra cá. O Fred não vai sair na noite 2. O Godfrey também não. E aqui ele é. Vamos colocar ele pra sair na noite 2. Pronto. Ele tá aqui. Vamos ver Eu pus que era aqui, Parfait. Okay. E oh. pronto. aqui. E... O preenchimento, formato a forma. Cinto. E pronto na forma. Aqui, vou tentar deixar o link do, do Sprite aqui, tá? Aqui. Não, esquece é se não esquece Aqui, como sempre, preenchimento, com imagem e pronto. Gente, eu vou fazer um vídeo deixando é. jantando, o jantar no jantar. Então, tem que descobrir... Ficar... Hum hum Que é? olha aí dá difícil hein tá difícil E os pá não Legal, tá até bem assustador, hein, gente? lá. E... e Pronto, vamos ver? Legal! Vamos tirar aqui Vou Pegar a sala Não, não esqueça de sempre assim que é legal gente Posso acertar mais para o próximo vídeo Clique aqui, ó. É, já tô próximo da Gente, passo o Ó. Você tem que deixar. Você tem que clicar nele. Pra cá? Presta o piloto. o você não pode ignorar ele. Você tem que, tipo. Você tem que clicar nele três vezes. Que ele vai aparecer aqui, aqui e aqui. Se eu lá, lá, lá ignorar ele, já sabe, né? Então, eu já observo. Vamos fazer a parte dele. Ele é um personagem secreto. Onde que ele não aparece nas câmeras. Ele aparece aqui, ó ele liga no noite dois. Ele já aparece, já parece perinético. Gente, você deve fazer, pode não tomar de se dele. Simplesmente só fechar a porta na cadeia que vai ter um sistema positivo é tipo o Fox, o uh, né, uh, Phantom Fox, vi? E aqui, meu? Derrubaram aqui, meu. Se você lembra desse meme tá tudo bem, mas se não lembra, também tá tudo bem. Porque não pode julgar as outras só as pessoas, não. Nunca já viram, ou não lembra, né? Para julgar as pessoas, não. Tá falando? Ok, gente. Aqui tá o Bitter Fred. Aqui. Sempre aparecer ali, ó. Porque às vezes eu vou colocar ele que vai aparecer. Só os olhinhos deles. Aqui. Okay. E... e aqui. E pronto. É... Desculpa. Ok, ele apareceu. O que eu ia fazer? Ó. O que vai fazer? Quer dizer, não é assistir a na cara. É simplesmente ignorar ele que vai embora. Clicar nos olhos dele, você vai tomar um baita e ficar um jantar na cara, meu sem injeção, né? Ok, tá tudo bem, certinho, tudo certinho, gente. Gente, um esse foi o vídeo. Vamos colocar aqui. gostaram do vídeo e se foi com o caso, sua família tirar. E a gente vai fazer gameplay da primeira parte de a é feita. Tá? Tchau, fui!